Gente, em relação a essa pandemia do Covid-19 ou coronavírus, muita gente tem me perguntado como nós, como cristãos, devemos nos posicionar. Desde esse entendimento daquilo que é social e diz respeito não apenas a gente, mas também os outros, como até mesmo questões básicas sobre fé. Então, antes de mais nada, eu quero dizer, não é motivo para pânico. No entanto, é sim motivo para precaução e para prevenção. Para aqueles que espiritualizam demais as coisas, não precisamos crer. É verdade, precisamos crer e mais do que crer, orar para que essa situação mude, seja revertida. Mas muitas vezes as pessoas estão fazendo alegações de fé com atos de presunção ou de irresponsabilidade. Né? Então, por exemplo, acabamos de receber um decreto aqui no estado do Paraná para que se evite reuniões com mais de 50 pessoas, porque as aglomerações são as principais formas de contágio e de disseminação do vírus. Então, alguns têm dito, mas a igreja tem que ter um posicionamento de fé. Eu digo para esses, o mesmo Deus, que declara ser aquele que nos protege, também nos ensina na Bíblia a ter medidas de proteção. E essas coisas, elas se complementam, elas não são contraditórias. Por exemplo, o Salmo 127 diz, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigia a sentinela. O texto não diz que porque Deus guarda a cidade, não precisa de sentinela. O texto diz que, obviamente, se destacarmos o cuidado de Deus, só a sentinela não será suficiente. Mas a responsabilidade humana de se ter sentinelas, obviamente, está ali destacada. No Velho Testamento, o Senhor também falou que o homem que construísse um terraço deveria construir um parapeito para que ninguém caísse e ele não se tornasse culpado do sangue. Nós não podemos espiritualizar a proteção divina para que ninguém caia de uma casa e evitar levantar o parapeito, que é uma ordem já dada por Deus. Podemos entender a mesma coisa quando olhamos para as regras de higiene que Deus estabeleceu para o acampamento de Israel no Velho Testamento. Havia ordens muito detalhadas sobre o padrão de higiene, para quê? Para que se evitasse justamente enfermidades e o contágio de pragas. Então, nesse momento, acredito e é um consenso global que a melhor prevenção a uma propagação rápida, acelerada do vírus, como tem sido, é o isolamento social. Evitar as aglomerações. Por conta disso... Nossos cultos na nossa igreja estão sendo transmitidos online a partir dessa semana. E também tivemos que realizar o adiamento de vários dos nossos eventos organizados pelo Ministério ou até mesmo lugares onde estaria pregando, estou recebendo notificações de eventos que estão sendo ou cancelados ou adiados. E nessa hora é importante entendermos essa medida porque alguns, principalmente aqueles que não estão na zona de risco, principalmente os mais novos, cheios não só de saúde e imunidade, eles estão dizendo, eu não preciso me preocupar, é verdade que você não está na zona de risco, no entanto, você pode ser um disseminador do vírus para pessoas que estão. Mas o cristianismo, e não só a educação e a boa ética, nos leva a pensar não apenas em nós mesmos, mas nos outros. Ensino bíblico. Cada um leva em conta não apenas aquilo que é seu, Paulo diz aos Filipenses, mas cada qual aquilo que é dos outros. Então esse é um momento, obviamente, de termos conscientização, de sabermos lidar com os ajustes até que a crise passe, né, com essa dinâmica de relacionamentos. E eu quero não apenas usar o vídeo para comunicar essa alteração né, de, de, de agendas, mas chamar a sua atenção para a importância de termos um posicionamento de oração e fé para que a circunstância mude mas também chamá-lo a entender e assumir a sua responsabilidade de evitar esse contágio acelerado. Precisamos, como dizem os especialistas, achatar a curva da transmissão. Ainda que muita gente tenha que lidar com isso em um tempo maior, é muito mais fácil para a saúde, para o governo lidar com essa situação, do que de repente temos uma explosão de disseminação que acaba gerando o caos, como estamos vendo em outros países. Repito, não é motivo para pânico, mas é hora de prevenção, é hora de muito cuidado. Alguns vão precisar se reinventar no seu trabalho, na vida profissional, social, até que a gente entenda exatamente como as coisas irão se desdobrar. Então, nesse tempo, não se apavore, ore, mas faça também a sua parte.